Salve salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Renan e estamos aqui para mais um episódio de Mortal Kombat 11, certo galera? Na continuação aí do último vídeo, né? Que foi a primeira parte, então vamos aí para a segunda parte, beleza galera? Obrigado a todos aí que tem acompanhado o canal, tem assisti assistido os vídeos aí, né? Tem deixado like, curtido aí bastante, né? Beleza galera, muito obrigado aí a todos, né? E então vamos aí. Continuação aí, beleza? Você fugiu da por anos, só só desculpe o barulho aí. Que é que os cachorros hoje, hoje tá doido. Se me matar, Kotal, você perderá a riqueza. Você me confundiu com o Shao Kahn. Eu não faço bandidagem contra os pobres. Jalcan permitia. A palavra dele era a lei. Seu mestre está morto e também a lei dele. Nunca mais a Isoterra vai sofrer com tanta imoralidade. <risos> Nossa, que brisa, doido. Mano, acho que ela fundiu algo. Mano, sei lá, velho. Pelos deuses ancestrais. Poxa, será que ela já matou o Raiden? que ela já matou ele tão rápido assim baraca o cano o canal sei lá Uau. E o poderoso Shao Kong Mano que é bravo, velho. eu Ki o Kang Kitana. Kang Lau. IKED. Ah! Olha o aí! Tem que aprender de cada um deles só tem um, mano, que brisa é essa doido? Que merda que ela fez, velho? Que merda que essa crônica fez, mano? Kota o Khan. Kahn? Verme patético! Quero usurpar o meu trono! Ele é meu, por direito e conquista. Você morreu há muito tempo. Assim como sua cria infernal, Milena. Nós estávamos no torneio do Mortal Kombat. Gong Lao tinha acabado de derrotar Shang Tsung e Guan Chi. Se passaram décadas desses eventos. Para nós, eles aconteceram há pouco tempo. Me diga qual é o seu jogo, Raiden! Que bruxaria e ilusão você fez? Se for uma ilusão, então estamos todos em Será que o passado e o futuro estão mesmo se colidindo? Kitana, Baraka, Scarlet. Campeões da Exoterra mortos há muito tempo. Se todos vocês voltaram... Eu... Estou aqui, Coton. entre os hostecks oferecer abrigo a todos os refugiados. Eu ofereço a você, Kahn. Não sou um refugiado. Eu sou Kanda Exoterra. Saia do meu trono ou vou encharcar essas areias com seu sangue. Eita que vai ser porrada. É verdade. Eu conheço bem. Então ajudá-lo é a melhor forma de lidar com esta crise. Pronto, vai virar todo mundo contra o Shao Kahn. Olha o King. Maraca, bicho que idiota. Destruindo seu futuro e dando salta. Você é que não tem futuro, Maraca. Seus Tarkatarius morrerão. Impossível. Eles se aliaram a Milena contra mim. Se insistir, você morrerá novamente. Bora Toma Ah, serrinha Show maluco, se banha no sangue dos caras Ai, logo virou um bicho Ah, filho da mãe Ele passa nessa luz aí é. Acaba a vida dele Eita cobada! Ai caraca Menor Ah Ah pera é mãe Toma, que foi bom, serra ferrador. Vamos tomar um banho de sangue. Banho de sangue, banho de sangue, vai. Banho de sangue, banho de sangue. Banho de sangue, menor! Hoje eu não sei mais que um bicho feio.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 Carlyle, é a comida de bichinho. Ah, é um banho de sangue, banho de sangue, banho de sangue. Serra, serrado. Cetada a mulher nem se mexeu, velho nossa, chega até dó, velho ah, é? Ah, pegou o agora Mano, eu gostei desse bichinho aqui. Nossa, tem nossa, é pecado agora, velho. Silêncio. Toma! Yeah! Virou comida.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 Não perderei você outra vez Erron Black os seres terrenos Deixa que eu cuido disso Seu eu do futuro é aliado e não inimigo Erron Black O futuro que se exploda Eu vivo cada vez. Conhecendo o seu futuro É difícil acreditar que é tão imprudente Tá né Nossa Não, não. Quer brincar? Então vamos brincar Só não serra-serrador, rapaz Trig vai te pegar, Trigue. Oh, animal Tá pensando aqui, rapaz Tá pensando o que, rapaz? Você já era, né? Você já era. Logo um banho de sangue. dar perfeito será que eu consigo dar perfeito ah, filha da mãe caraca quase hein o cachorro ficar latindo esse cachorro não para de latir meu deus do céu Shao Kahn contra Shao Kahn. Será? Será que agora vai? Os impérios crescem ou morrem? Briga de cama, Esse cachorrinho aí, olha o tamanho do cachorrinho. Ah, que pilantão, ó, não aguentou, foi na mordida. É agora, hein? Suas conquistas só ajudaram você, e não o povo da Exoterra. Faits. Olha lá, banho de sangue. Vamos fazer um serra-serrador? Serra-serrador. Vem virar comida de trigue. Ah, filha de uma boa mãe. Nossa. Que é isso, Chauquinho? Calma, cara. Tá tentando vencer. Vai fazer um gerrachado aí com tu. Vacilão. Caraca, ah, mano. Onde sangue Tá bagaça. Ai, ai, ai, ai, yeah. yeah, yeah. yeah. Bagabão, nossa que legal né? Oh louco! Oh. Vem de bagaceira. Tchau, tchau cão de merda. Você não é mais oh, scum Você não é mais scum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 Ai que fofinho Está fugindo das perguntas, Devora Expulsei seu povo Queimei esta colmeia E você me ajuda? Não confie nessa coisa, majestade Kotal Kahn confiou E ela entregou a Shinnok Kotal Kahn como foi que eu morri e ele ocupou o meu trono? Você tentou fundir o plano terreno e a Esoterra. Os deuses ancestrais interviram e Raiden te matou. Então, Milena virou Khan. Depois que aqui matou sua filha, Kotal assumiu o trono. Você matou Milena? Se for verdade, você vai morrer!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 Você nem imagina. O que? Como eu posso explicar? Essa manhã a gente tava numa missão. <risos> e você sacrificou sua vida por ela. Filho da puta! Nossa, olha a Sério? boca! É. E agora você tá aqui. Já bastante para ser minha irmã. Quer? Precisa ver isso. Hum.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 Eles não vão chegar à gruta Ela é protegida por magia poderosa Armadilhas letais Aposto que as nossas versões da sua era Já estão cuidando deles Kong -Lao, Liu Eles não sabem ainda Acho que vão descobrir agora Eu morro no Coliseu <risos> Você no telhado enfrentando o Lord Raiden Bom galera, é isso aí Segunda parte fechamos Né É... E... Espero que tenha gostado do vídeo aí, né? Se gostaram deixa o like aí, se puder compartilhar também, se inscrever no canal, eu agradeço de coração, galera. Beleza? Até o próximo vídeo, falou!